Eu sou herdeiro de todas as riquezas que existem no Universo. Eu mereço a prosperidade e abundância na minha vida. Eu sou merecedor de todas as formas de riqueza e de prosperidade na minha vida. Eu sinto a energia de grandes fortunas se manifestando na minha vida. Eu sinto as vibrações de todas as riquezas e prosperidade se manifestando na minha vida. Eu sou, eu posso, eu consigo tudo o que eu quiser. A prosperidade me pertence. Eu sou digno de toda a prosperidade, e por isso, hoje, eu ativo a energia da prosperidade na minha vida. Eu sou herdeiro de todas as riquezas que existem no universo. Eu mereço a prosperidade e abundância na minha vida.